Fala galera, eu sou o Thiago Fracão e seja bem vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu irei me transformar em zumbi. Na verdade, o vídeo de hoje eu vou estar reagindo a um vídeo lá do canal do Rezende. Que é um vídeo que eu fiz uma participação que eu e mais uma galera a gente se transformou em zumbi e invadimos a casa dele. Cara... O vídeo foi sensacional, eu não assisti ainda, mas lá pela gravação foi sensacional E eu tô louco pra assistir, e eu vou assistir junto com vocês e vou estar reagindo a esse vídeo Teve uma parte lá que eu fiz uma cena lá muito sensacional, cara Eu tô louco pra ver essa parte, não vi ainda, vou ver junto com vocês Eu vou deixar na descrição o link do vídeo do, do resende, do canal do resende, Que é o vídeo original, pra quem quiser ir lá e conferir Que o vídeo deve estar tá muito louco Pela capa que eu tô vendo aqui, o negócio foi muito top, galera eu peço para você deixar o like, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo para me estar tá trazendo mais pro canal E sem mais enrolação, vamos ver como que ficou esse vídeo E como que ficou Thiago Furacão se transformando em zumbi Galera, o vídeo é esse daqui, ó Fugindo de 50 zumbis na minha casa Esse é o título do vídeo dele a thumb ali, a capa do vídeo ficou muito da hora ali, ó. Até o João de Zumbi, o helicóptero ali, a galera. É, galera, teve até helicóptero nesse vídeo, cara. No finalzinho ele conseguiu fugir pelo helicóptero. Bom, galera, vamos começar aqui. Hoje o desafio é fugir de uma horda de zumbis e conseguir o resgate que vai... Olha ah lá, galera, o helicóptero, que ele conseguiu fugir. No finalzinho ele conseguiu fugir por esse helicóptero. levar até a próxima fase. Mano, essa hora foi muito louco, velho. A gente tava ali invadindo a casa dele pela entrada da... A porta da... da frente ali da casa. Olha ali minha cara o jeito que ficou, mano. Tentando aparecer o mais realista possível. Foi muito da hora. Literalmente, eles destruíram a toca para poder fazer o, o cenário ali, mano. Ficou muito show, cara. Tem até um cara caído ali com um barril em cima da cabeça, explodir a cabeça. Ficou muito show. Tem um monte de zumbi ali embaixo. Um monte, um monte, um monte. Cara, a gente precisa de um jeito... Depósito, depósito. Aí eu andando, tudo torto ali, cara ali, O duro que essas maquiagens que eles fazem, cara, assim Que eles fez, fica grudando, cara Você não consegue mexer o rosto, cara O meu fez a boca, assim, eu não conseguia mexer, cara Não conseguia nem beber água Mas, cara, acertou, eles estão eliminados E eles não podem encostar em vocês de forma alguma, tá? Se encostou, vocês também perderam Caio e Ian Ai, meu Deus O Caio mal sabia que era o fim dele ali Ele lá nesse depósito então, Mano, olha que louco Essa parte aqui, ó Que eles vão sair daí é, o Ian e o, e o Caio é, uma, é, uma, é a parte lá que eu faço a cena Lá que eu apareço, cara Fica, fica vendo que da hora, mano, essa parte mano. Essa parte é que eu tô mais louco pra assistir Olha lá, galera, é agora, é agora hein Eles se esconderam atrás da, da mesa ali Pra poder sair, na hora que eles saem da, da casa É a hora que eu apareço É agora o que aconteceu? Caraca, eu não tô conseguindo me Mas todos eles estão indo pra lá Não Errou Agora, galera Olha agora, ó Ó Tiagão vem todo torto ali ah! para, para, para. Olha o tiro ó. Olha esse tiro que, que louco, mano Ó Caraca, mano, voei. Mano, olha, velho. Saí do ar, mano. Que louco, velho. Ó. Fiquei com uma dor nas costas depois que você nem imagina. Que da hora, mano. Cara, foi uma experiência pra mim muito louca, cara. Muito louca mesmo. Eu sou youtuber, mas eu faço que nem eu faço os vídeos lá das investigações. É, faço uma trollagens, que é Thaís, uns vídeos ou outros. Mas isso aí, cara, foi coisa de filme, cara. Tinha muitas câmeras. Muito... Nossa, foi um negócio muito louco. Vara. Várias... É, é sensacional, cara. Foi uma experiência pra mim muito, muito top, cara. Depois, cartão depois, cartão depois. Fecha, fecha, fecha. Eu acho que se fosse de noite ia dar mais medo. Ia ficar mais louco, mano. Só eu que não, que eu tô caído lá Tomei um tiro Saíram. Tentando entrar Já era Caio Já era Eliminado filho. O Caio foi o primeiro eliminado A galera pegou ele Fica vendo agora que o Ian vai passar perto de mim cara. Eu não sei se tem essa, essa parte Mas ele passa perto de mim É a hora que eu, que eu volto Olha lá <risos> que louco, velho O que, que é isso, meu Deus? Pedro, ajuda, ajuda, ajuda Ajuda, ajuda, ajuda Vem, vem, vem, vem, vem, entra, entra, entra, entra Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Pedro, abre, abre a porta, abre a porta Tinha bastante zumbi ali na, na sala E eu acho que eles subiram pra cima agora Essa parte eu não tava, eu tava lá pra fora Eu tinha acabado de reviver, né? Voltar, né? Ah, a galera subiu, no trai dele Ah, essa porta aí não vai dar conta não Caiu Caio já era, filho. Foi Ele o ele Ó, o Caio voltou. Ele. Só que ele voltou é zumbi, né? A galera, pegou ele. A porta não vai aguentar. Não vai aguentar, não. Segura aqui, segura aqui, segura aqui. Calma aí. Será que eles vão pular a sacada com a corda? Essa parte eu não sei o que, que eles fez, galera. Não sei. Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Não estou aguentando, não. Segura, segura, segura, segura. Galera, é um jogo, né? Mas é uma tensão lascada, mano. Ah, essa porta não vai aguentar Isso aí parece aqueles Aqueles madeirites, não vai aguentar não Essa parte aí pra cima eu não subi, galera Eu não sei o que aconteceu eu, Nessa parte eu não, não tava aí pra cima Calma aí, calma aí, calma aí Segura aí, ó. segura, segura Mas pra onde a gente vai, velho? Pra onde a gente vai? Não tem como, filho Vem, vem, solta, solta, solta, solta Ué, eles vão ficar trancados no banheiro? Como que eles vão sair? Eles desceram, não sei como. As bem, pega as coisas e vem! Pega as coisas e vem! Pega as coisas e vem! Vai, vai, vai, vai, vai! Tô, tô, tô, Cara, a gente tá encurralado aqui. Tem um zumbi lá, velho. Tem muito zumbi. A gente tá encurralado aqui. Cara, eles estão perdidos, filho. Como que eles vão sair do banheiro? Só se eles entrarem no vaso sanitário da descarga e sair, o quê? Não tem como. Cara, eu tenho um radinho igual a esse daí, de Octo, É muito bom, tá? <risos> Fala você! Fala <risos> você! Não consigo falar. Mas os caras estão tá nervosos, filho. Os zumbizados estão tá todos chegando, não tem como. Tem um resgate aqui na casa. Uh, pode repetir, por favor. Você quer quebrar o vidro Óbvio, cara, viu, cara? Cara, ele vai quebrar a janela, velho. Você tá brincando. Essa parte eu não vi, galera. Porque eu tava, eu tava no outro lado, lá. Nossa. Não vai quebrar, não. Cê... Você... Tem que quebrar a janela, cara Os cara é doido Tá destruindo a casa Segura a porta, segura a porta Cara, que louco, mano Os cara vai descer pela corda mesmo eles estão no segundo andar, galera Olha o jeito mano, mano, tudo duro Ó, oh! caraca, vendo não peito. Agora a gente vai sinalizar pro helicóptero saber onde que é o local. É aquelas smoke, bo é, as bombas de fumaça. Mano, essa parte foi muito louco, mano muito, muito louco mesmo O helicóptero chegando ali, pousando, cara Foi muito louco, velho E os cara pousou bem no campo de futebol, cara Chegou, chegou, chegou, chegou, tá ali, tá ali, cara. Agora é só a gente chegar no helicóptero e fugir. Fechou? É só isso. É só isso, só passar Eu pelo zumbi. Tem chegar lá. E chegar lá. Vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui. vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Que adrenalina, cara. Resente passou e eu nem vi. Agora ó, o João. Já era, João. Olha essa parte, mano. Eu caí lá de cima em cima dele, mano. Ele já era. Relei nele já era. O outro já tinha relado, né? Mas já era. <risos> Foi muito louco, mano. Foi muito divertido, velho. <risos> Foi um subido em cima do outro, virou aquele monte de gente, foi muito louco, velho Oi, veio o vento Galera, é isso daí, ó O Resident conseguiu escapar Então provavelmente vai ter a parte 2, foi muito louco quem gostou, quem quiser assistir o vídeo completo, aqui ficou só algumas partes, galera. Quem quiser assistir o vídeo completo, vou deixar o link aí na descrição. Vai lá no canal do Rezende, assiste, se inscreve no canal dele lá, quem não foi inscrito também. E deixa lá nos comentários, chama o Thiago da próxima vez. Foi muito divertido, cara, foi uma experiência muito top pra mim. Gostei demais, achei muito da hora. E é isso aí, galera. Até a próxima, tamo junto, é nóis, falou! Fui!